Olá, eu sou o professor Emílio Júnior e esse quadro aqui Emílio Júnior responde para tirar suas dúvidas. Basta você mandar aí nos comentários as suas dúvidas que eu irei gravar vídeos como esse para te ajudar. A dúvida é o seguinte, a nossa seguidora Lucinha escreveu assim Professor, sinto muita dor no joelho que desce até o tornozelo. Eu devo parar de treinar? Lucinha, primeiro ponto que eu vou explicar a você. Nenhuma dor que nós venhamos sentir seja normal. Dor não é normal. Dor é um aviso que algo está errado. Correto? Então, o que você tem que fazer? Se você, ao praticar atividades físicas, sente uma dor no joelho que desce, e vai irradiando até lá no tornozelo, significa que algo não vai bem nesta região. Você não colocou aqui se são ambos os joelhos, se é somente o lado direito ou o lado esquerdo. Mas eu vou te explicar como é que você deve proceder e alguns pontos que você deva prestar muita atenção. E serve para todo mundo, tá? A primeira... A primeira questão é o tipo de calçado que você está utilizando. Procure observar o tipo de calçado que você utiliza. Se ele é um calçado que ele tem a parte de trás muito alta, muito acentuada, forçando com que você sobrecarregue a sua patela, tendo que inclinar muito essa questão, né? projetando o seu joelho muito à frente, tem que entender isso, principalmente, ver se o seu calçado ele não tem um sistema de amortecimento, se é aquele calçado muito duro, muito pesado. Então, esse é o primeiro ponto que você deva investigar. Segundo ponto que é importante. A forma que você fica em pé como é que você fica geralmente tem pessoas pessoas que ficam em pé assim mantendo todo o corpo apoiado praticamente em uma das pernas outras já ficam para o lado direito outras gostam de se apoiar em paredes ao mesmo tempo está apoiando todo o peso do corpo em uma só das pernas então você precisa entender se você faz isso ou não professor não tem calçado ruim meu calçado é apropriado para caminhada né? tem amortecimento eu não tenho uma má postura na hora de ficar em pé ou caminhar. Eu sinto dores na patela, no joelho, que estão irradiando. Então pode ser, pode ser que você necessite fortalecer o quadríceps, a musculatura da coxa, fortalecendo a sua coxa, a coxa já vai estabilizar mais a sua patela, estabilizar mais o seu joelho e assim diminuindo esse efeito. Mesmo assim, o indicado é você ir até um ortopedista, procurar um ortopedista, de preferência um ortopedista radiologista, isso mesmo, ortopedista, radiologista, para que esse possa investigar essas causas. E aí, através dos exames, ele vai poder dar o laudo e dizer se você deve continuar fazendo atividades físicas ou não. Um ponto que eu também vou falar, que é muito comum ver as pessoas treinando, exercícios com saltos. Procure evitar, se você está um pouco acima do peso, ou muito acima do peso, e não tem um fortalecimento adequado das coxas, treinamento com salto é horrível. Eu... Sempre falo para os meus alunos, sempre falo para profissionais da área, a qual às vezes eu dou consultoria, que primeiro, para que você prescreva o treinamento para o seu aluno, você deva conhecer as limitações e os problemas de saúde do seu aluno. E aí, com base em conhecer o histórico do seu aluno, você vai poder direcionar qual é a melhor estratégia para fazer esse tipo de treinamento. Então, minha amiga, indicado é procurar um médico radiologista, ortopedista. Na minha cidade não tem radiologista, ortopedista, só tem ortopedista. Então procura um ortopedista, conversa com ele, explica, e aí você vai poder fazer com segurança. Então, aconselhável é não fazer atividades físicas até que o médico possa falar com você. Mais uma vez, obrigado por você confiar aqui nesse professor e pegar essas orientações. São sempre orientações para que você consiga fazer o seu treinamento e de maneira segura. Isso é que importa, né? Segurança em primeiro lugar. Não se esqueça, compartilha, dê o seu joinha e até nosso próximo encontro.